Que neste Natal e em todos os dias do próximo ano, possamos fazer de Jesus nosso melhor amigo. Pois ele é o maior motivo do Natal e da nossa existência. Que o espírito natalino traga aos nossos corações a fé inabalável dos que acreditam em um novo tempo de paz e amor. Nós da Penates Inteligência Imobiliária desejamos a todos os nossos clientes, parceiros e colaboradores um feliz Natal e um ano novo cheio de amor, paz, amizade, humildade e sabedoria. Penates Inteligência Imobiliária, ajudando pessoas a construir novas histórias.